Vamos falar agora sobre plenitude e felicidade. Qual é a sua percepção de plenitude e felicidade? O que significa ser feliz para você? Você se considera uma pessoa feliz? O que, que te deixa realmente feliz? Sabe aquele estado de muito ânimo, de muita alegria? O que, que te deixa assim? Se me falar agora de três momentos maravilhosos da sua vida que você sentiu essa alegria num grau muito extremo, que momentos foram esses? Talvez um aniversário, seu casamento, nascimento de um filho. Você consegue viver novamente essa emoção só ao imaginar isso? O que é ser pleno para você? Como você consegue manter a plenitude no campo profissional, pessoal, espiritual, familiar? Você já imaginou conseguir viver a plenitude de uma maneira real? Com certeza poder fazer isso seria algo maravilhoso. Mas se você não vive, o que você precisa fazer para viver essa plenitude? Buscar entender o que te faz feliz, os movimentos, os lugares, as pessoas. Quando nós temos a clareza dessas coisas que nos mantêm felizes e buscamos isso como alguém que está no deserto, que procura água, com certeza vai fazer com que você tenha mais plenitude, tenha mais congruência no modo de viver. Então você tem buscado ter uma vida plena e feliz? Ou tudo que acontece na sua, na sua vida, que acontece por acaso, você começa a misturar tudo isso e vive de qualquer jeito? O normal do ser humano é estar feliz a maior parte do tempo. Você se considera feliz a maior parte do tempo? Parar para fazer essas reflexões é muito interessante para que você viva esse aspecto da sua vida de uma maneira mais congruente. No seu dia a dia, quais são as pequenas atitudes, as pequenas ações que, te, que você faz que te deixam feliz? Você é uma pessoa grata? Sabemos que a felicidade está completamente ligada à gratidão. Você é uma pessoa grata? O que, que essa gratidão gera de você que faz com que você se sinta tão feliz? Consegue imaginar pequenas ações, pequenas coisas que acontecem que te deixam feliz? Você é grato pela comida que você tem, pela roupa que você veste, pela casa onde você mora, pela família que você tem? É interessante nós percebermos que quando nós temos uma vida feliz, nós conseguimos ter a clareza da missão que nós temos na vida. A sua vida profissional e pessoal, elas estão interligadas? Você consegue sentir felicidade alegria é, nesses dois campos da sua vida? Se você consegue alinhar vida profissional e vida pessoal... Com certeza você tem uma vida com muito significado, pois você tem, é, você encontra o seu chamado, você vive uma vida com propósito. Então, o que verdadeiramente te deixa feliz? E no trabalho? O que, que te deixa feliz? Se você não tivesse a profissão que você tem hoje, o que você gostaria de estar fazendo? Ter a clareza disso, com certeza, vai te ajudar a buscar aquilo que realmente é importante para você, e que te traga felicidade genuína, que faça sentido essas reflexões e que você tire bastante proveito é, dessas dicas, dessas perguntas, que eu tenho certeza que vai mexer com o seu consciente e consciente, te trará as percepções que você precisa ter para ter uma vida mais plena e feliz.